Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, parte 2 aqui da Fazenda Assombrada Eu vou colocar o nome dessa dessa lenda aqui como a Fazenda do Sacrifício Pela história que foi me passado, e até eu confirmar, eu não posso falar muito ainda para vocês Mas eu, um sacrifício aqui, um negócio muito pesado, né o Ed, o cara contou pra gente Bem cabuloso, hein? Ele não soube dizer muito bem pra gente, mas a gente vai atrás pra gente investigar Perguntar pros vizinhos se eles sabem... É, se, a, se a história que ele nos falou Bate, né? Se realmente é isso daí Mas pelo que ele nos falou, cara O local é muito pesado aqui Muito sinistro Aconteceu uma tragédia aqui no local E esse cara Passou a lenda pra gente Ele estava roçando aqui no local Eu acho que até ele que estava roçando aqui, né? Ueta? Uhum Abaixa aqui o mato e Ele disse que viu um, um fantasma de uma mulher Aqui né, nesse local Só que aqui nessa fazenda aqui, pessoal Tem três casas e uma tuya. Pelo que a gente viu até agora então, a gente entrou nessa primeira casa aqui. O Elton até caiu, cara. Machucou não machucou, né? Não. Tá de boa, dá para uhum. continuar? Tranquilo. A gente viu a e agora a gente vai tentar umas duas casas. Tem mais duas casas para baixo. Então, peço para vocês já deixar muito like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. E ó, assiste o vídeo, o link está na descrição dessa casa aqui, mano. Porque a gente viu uma coisa muito bizarra no forro dessa casa. E eu não vou contar para vocês, vocês vão ter que assistir, o link tá aí na descrição. Bora lá, Elton? Bora. Então, bora para mais a exploração. Vamos ver se a gente consegue descer por aqui, ó. Pra gente ir naquela casa. Bora. Entendeu? Cara, aquele bagulho fogo é muito sinistro. Véi, né? cabuloso demais aquilo. Tem um caminho aqui, ó. Cara, olha que casa sinistra no meio do mato, mano. Cuidado aí Cara, com cobra. Um formigueiro aqui. Parece um dinossauro, cuidado. Coisa <risos> em cima, né? São uns panos. Oi! Ó garagem. um bagulho sinistro ali. Nossa, parte pra cá, mano. E ó, tem uma casinha ali. Parece um chiqueiro, alguma coisa, tá vendo? Uhum. Outra lá. Isso é de criação, né? Só que ali nós não, não vai conseguir não. Mano. Muito mato, ó. Vou trazer um facão uma hora. Vamos ver se nós é aqui? Bora. Vamos ver se a gente mostra essas duas casas nesse vídeo, tá? Uhum. Um bagulho aqui, mano. 500. Ó, aqui é bem escuro. Liga a lanterna, tá? Licença. Cara, tem muita coisa aqui, mano. Chinelo. Cara, essa casa aqui tá mais sinistra que a outra, hein? Tá. Essa parece ser maior, né? Parece maior? Olha o banheiro. Filma lá. Tá ali da porta tem alguma coisa? Tem uma calça. Sério? Aham. Uh -huh. É, mano. aí, outra abertura. Cuidado! Cuidado! Caralho! Vai se machucar, velho. Vem vivo. Achei que chucar, é. vi, tinha o quê? em três pés. Cuidado caiu. Tem alguma coisa aí? É. Tem alguma coisa ali que eu não sei. Vai é que, é. que eu vou segurar a cadeira aqui. Segura mesmo? Vou sair, pessoal. Galera, tem um negócio ali, eu não sei o que é aquilo. Tem um negócio ali. Aparentemente, não sei se ali em cima tem alguma coisa. Mano, olha ali pra você ver. Nessa parte aqui, ó. Aqui do canto aqui, ó. essa cadeira aí, que é isso? Vai. Um negócio branco. O que coisa Não sei, cara. Sinistro, e aí? Sinistro, mano. Tá. Casa sinistra, velho. Vamos ver se tem uma da Olha se não frente. E olha, é baixinho, cara. Parece que vai bater cabeça. Tá uh -huh. vendo? Aqui já é maior. Acho que bagulho sinistro, mano. Olha esse espelho. Caraca, é sinistro, hein, Simistro mano. Semi, é Um Vamos lá que vi a outra. Ah, não, ninguém entrou aqui, ó. Nossa, como esquisito, mano. O pequeno, o que é aquilo ali? O cara aí sai pra fora, aqui. nossa, essa casa é grande demais, mano! Grande pra caramba, o é. jeito que é o teto aqui, ó! Então, cara, essa casa é muito esquisita, é mais esquisita que a outra, É. Né? Essa aqui É bem mais sinistra que a outra. Olha o outro banheiro. Hum. Vamos lá pra outra? Bora Eu fiquei agora encacifado O que é aquilo que tá dentro do fogo? Então Agora a gente conversando, cara. Olha a minha situação: muito mato, muito mato. Isso aqui pinica, velho. Né? Mais uma casinha de cachorro ali, ó. Tem casinha de cachorro ali? Uhum. Essa casa fica pertinho da outra, né? Fica. Então, vamos fazer aí. Tentando ver ali pra baixo se tem alguma coisa. Licença. Cara, tem uma cama aqui, mano. O forro caindo. esse barulho, Thiago. Tem alguém aí? Tem alguém Ei! Tem gente aí, mano. Você escutou? Gostei. E hey! muito estranho, velho. O que foi aqui em cima? Foi. Será que pode ser um bicho? Não sei, cara. Vamos lá. Vamos puxar a porta, você vai entrar na porta se tem melhor mais. Não. Não tem nada. É, Vamos Vai mano. Tiver alguém aí em cima aí? Cara, essa casa é mais sinistra do que essa. Esses barulhos velho que tá fazendo. Tem alguém aí? Tem alguma coisa aí, Thiago? Não tô conseguindo ver, mano. Aqui é o outro fogo, tá? Tem separado de lá. Cuidado, velho. Nada? É separado de novo. Cuidado. Aí. Que aí. galera. Estou me coçando inteiro. Ó, oh, recuado ali. Deixa eu tentar me virar aqui, galera. Cuidado aí, Thiago. Tá. Ô, well, Oi. Agora o outro forro ali, cara. Ô! Oh! Você? Não, mas fez esse quarto aqui? Cara, andou aqui na minha frente, alguma coisa. Vamos, vamos embora, velho. Deve ter alguém aqui. Não, cara, não tem nada. Foi na minha frente, eu vi, mano. Ou ela é, é foi atrás de mim? Cara, a gente precisa de outro. compulso. Cara, acho que é melhor a gente ir embora, né? Depois a gente volta com mais gente. Cuidado, Thiago. Cuidado, velho. Nada? Não consigo ver, Você Consegue subir essa parte aqui? Não tem nada, mano. Cara, não tem nada, mano. Tô. Não solta aí, senão eu caio Mano, não tem nada, velho. Nada. Velho, o que é esses barulhos, velho? Não tem nada. Cara, se assim já tá. Imagina isso aqui a noite, velho. Pera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, a gente vai tirar uma foto com uma, uma thumb e, e a gente vai partir. E a gente vai voltar à noite pra investigar. Cara, essa casa aqui é muito sinistra. Essa é. Ó, primeiro a gente encontrou um bagulho lá. Olha aqui, mano, tô arrepiado, velho. Encontrou um bagulho lá em cima daquele forro lá. Velho, aquela ali também. Aquele um negócio digita. branco. Agora essa daqui fez barulho do forro, mano. Velho do céu. O que que aconteceu aqui, cara? Não sei. Não sei, acho melhor a gente ir embora... E voltar com mais gente aqui, velho. Não, a gente vai voltar à noite para poder fazer investigação. Galera, o local é pesado, cara. Dá para ficar todo arrepiado aqui, cara. Véi, se for real o que o cara falou pra gente, mano. Sinistro demais, Meu demais, Deus demais, velho. Só pra vocês terem ideia. Foi sacrificado uma pessoa aqui, mano. Sacrificado. Você entendeu? Já dá para vocês terem noção, né? Se isso for real o que ele falou pra gente. Deixa muito like se inscreve no canal. E até amanhã. Tamo junto. E nós falou. Fui.